Mesmo porque o cliente, ele sempre vai buscar as melhores ofertas, isso é um fato. Sempre se preocupar, o meu prazo, ele está dentro com o mercado, dentro da categoria? Quando eu ofereço um prazo na Madeira Madeira, esse prazo, ele tá dentro com o que o mercado trabalha? E o meu frete, ele está hoje com um valor ok? Hoje um frete interessante, ele não deve ser maior do que 10% do valor do produto. Então isso é muito importante para o negócio. Eu posso oferecer um frete grátis? Em categorias com um ticket médio menor, o frete grátis faz super diferença, né? Eu posso oferecer, de repente, uma vantagem, falando um pouco, fugindo um pouco do prazo de frete, mas eu posso, de repente, trazer para o meu cliente uma opção de compra à vista? Um desconto à vista?